Olá pessoal, vocês sabem quem foi Castor e Pollux? As duas principais estrelas da constelação de Gêmeos ou Gemini? Não? Então vem comigo. Castor, em latim, castor, e em grego, castor. E polux, em latim, polux, ou Polydeuces, em grego, vinho muito doce, que significa, né? Eram dois irmãos gêmeos da mitologia grega e romana, filhos de Leda, Tíndaro e Zeus, respectivamente, irmãos de Helena de Troia e Clitemnestra e meio-irmãos de Timandra, Febe, Heracles e Filônei. Eram conhecidos coletivamente em grego como Dióscuros. Que significariam filho de Zeus, em latim, dioscuri, em Latim como os Gêmeos, gemini ou Castores. Por vezes também são referidos como Tindares em grego, e em latim, Tindare, uma referência ao pai de Castor, o pai adotivo de Polux. No mito, os gêmeos partilharam a mesma mãe, porém têm pais diferentes, o que significa que Polux, por ser filho de Zeus, era imortal, enquanto Castor não o era. Com a morte deste, Polux pediu a seu pai que deixasse seu irmão partilhar da mesma imortalidade, e assim teriam sido transformados na constelação de gêmeos. Os dois são tidos como padroeiro dos navegantes para quem aparecem na forma de fogo de Santelmo. Em algumas versões, Polux era mortal, mas sendo filho de Zeus, recebeu o dom da divindade, a imortalidade. Pollux, ou Pollux, é a estrela mais brilhante da constelação de Gêminis e a décima estrela mais brilhante de todo o céu. Alfa Geminorum, conhecida como Castor, é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Gemini, também citada na Bíblia. E três meses depois, partimos no navio da Alexandria, que envernara na ilha, a qual tinha por insígnia Castor e Pollux. Atos dos Apóstolos, 28, 11. Então, gente, era essa a história que eu queria trazer para vocês. A foto que eu estou colocando aqui para vocês, que eu mesmo fiz de gêmeos, ela, eu ainda estou aprendendo a fazer fotografias de constelações, né? então vocês podem ver que ela está um pouco apagada, mas é porque tinha muitas luzes por perto, mas é, tem muitas estrelas juntas, eu tentei melhorar o máximo possível na pós-produção no Photoshop, para poder que vocês vissem as estrelas. Mas a, a melhor imagem que vocês têm da constelação de gêmeos. É a do estelário que eu coloquei aqui para vocês. Tá bom? Então espero que tenham gostado. Deixem seu like. Compartilhem. E obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.